Observem as pessoas. Parecem preocupadas. A procura de alguma coisa que nunca saberão o que é. O que é essa coisa que estão sempre à procura? Algo que sentimos falta. É tão profundo e incerto que passamos a vida inteira à sua procura. Estamos sempre correndo contra o inevitável. agora em frente a a sua volta. Você realmente acredita que tudo isso é real? Mas, ao questionar a nossa existência, descobrimos algumas coisas estranhas. A primeira é que estamos sempre em contradição. Nossas escolhas nunca serão 100% corretas e mesmo assim aceitamos facilmente qualquer situação. A outra coisa é que não estamos vivendo. Percebemos que nos encontramos em algo parecido com uma missão, da qual não sabemos qual é. E nunca saberemos se vamos cumprir antes do fim. Estamos sempre evitando esses assuntos e questionamentos, mas, mesmo assim, achamos fascinante falar sobre isso. Então, por que nos falta algo que é relativo? E por que nosso maior tesouro sequer existe de verdade? E a princípio, parece ser como sempre foi, mais perguntas do que respostas. Mas a maior pergunta de todas é por quê? Por que eu devo parar a minha vida para pensar sobre isso? Por que a vida aqui? é assim? Por, por que as pessoas, pessoas agem não, dessa né? forma? Porque? Porque? Então, por que a vida tenho? tenho? Por que o tempo? Por que a Por que não. Não. Então, é não? Por que estamos sozinhos Por que? Por quê? Por, por, por, por, por que? Porque? como eu posso me sentir mais feliz e novamente caminhando ansiosos à procura desta coisa será que precisamos encontrar essa coisa já não temos o que precisamos então lembre-se esse sentimento que todos tivemos um dia de algo faltando ou de sentir-se deslocado nada mais é que a falta de conexão com a existência então, olhe para o céu estrelado em uma noite escura. Somos apenas uma das coisas que existe. Fazemos parte disso tudo. Basta entender que sua existência é fundamental e conseguirá responder todas as perguntas e escolher os melhores caminhos sem muito esforço. Esqueça o tempo. Tudo está acontecendo agora nesse instante. O que vivemos hoje tem de ser vivido, e não importa suas escolhas, sempre chegaremos ao mesmo fim. É esse estado de consciência que devemos ter, nos sentir ser um com todo o universo. Essa energia caótica faz parte de todos nós, está dentro de você como uma luz fraca, um fragmento da criação do cosmos, somos aquilo que já existiu, existe e continuará existindo para toda a eternidade. Somos um fenômeno extraordinário da natureza, a forma original do universo. Nossa forma verdadeira é todo o universo. Através dos nossos olhos, o universo está se percebendo. Através dos nossos ouvidos, o universo está ouvindo sua harmonia. Fazemos parte da entropia do cosmos. Tudo só existe por causa do caos. E mesmo nessa desordem, ainda existe paz e sincronismo. Somos sua imagem e semelhança. Não, não importa religiões, nem ideias políticas ou regras humanas. Estamos aqui. Essa forma de energia incorporada em matéria. E como as estrelas, em algum momento iremos nos transformar. Bem, então me diz, como é possível que um ser possua um fabuloso sistema de nervos como o cérebro e não possa experimentar a si mesmo sendo menos que um deus?